Uns dizem que somos fogo, outros dizem que somos água. Uns dizem que somos paralelos, outros perpendiculares. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Para uns somos alfa, para outros somos Z. Vivemos num planeta desigual. Quero contrariar isto! À nossa volta, há um mundo de conflitos. O que faço para mudar? Temos muita informação. Mas será que estou informado? Temos ferramentas para fazer a diferença. Mas será que consigo? Dominamos muita a tecnologia. Ou sou dominado por ela? Temos outras formas de entretenimento. Somos instagramers, tiktokers, youtubers, streamers. Mas não deixamos de ser leitores. Somos tudo isto, mas queremos ser mais. Mais tolerantes, perseverantes, apaixonantes, contagiantes. Esta é a hora de gritarmos, de nos fazermos ouvir, de batermos as panelas e berrarmos às janelas. Chegou a altura da mudança, é a nossa vez ao volante. Chama toda a atenção, sobe ao palco e liga o altifalante. O presente és tu a decidir. Usa o teu poder, este é o momento de agir. Usa a tua palavra, a tua projeção. Junta-te a nós, participa na discussão. Junta-te ao BU. Grita! Diz, faz, expressa-te. Este é um projeto da Universidade do Minho para crianças e jovens até aos 18 anos que querem ouvir-te, saber o que pensas, conhecer as tuas histórias. Produz um vídeo, podcast, fotografia, desenho, pintura, texto, poema, dança, música. Outra forma criativa para te expressar sobre a importância dos média na tua vida ou sobre assuntos que te preocupam ou interessam. Protege a tua identidade e privacidade e não uses conteúdos sujeitos a direitos de autor. Envia as tuas produções para bio@ics.uminho.pt. Para saberes mais consulta moral.bio.pt. Bio by you.